que acontece, por exemplo, um processo que é muito confundido com coaching, que é a chamada consultoria. Eu tenho certeza absoluta, absoluta, que nesta sala tem centenas de consultores. Centenas de consultores. Então olha só, coach é confundido com consultoria, mas coach está muito distante de consultoria. Vamos entender o que tem de similaridade entre coach e consultoria e o que tem principalmente de diferença entre coach e consultoria? Olha só. Em consultoria, você chama o presente de presente. Nós chamamos no coaching de estado atual. Em consultoria, você chama o futuro de futuro. Em coaching, nós chamamos de estado desejado. E aqui começa já uma diferença. Simples? É. Mas quando a gente vai para o próximo passo para analisar a diferença, tem algumas coisas bem interessantes aqui. E aí você vai começar a entender, principalmente a diferença entre coach e consultoria, mas também começar a entender para você que é consultor, que coach é indispensável nos dias de hoje para você que é consultor. Então vamos lá, vamos compreender isso. Quando o consultor chega em uma empresa, a primeira coisa que ele faz é analisar o presente. Um coach quando ele vai começar um atendimento em coach, a primeira coisa que ele faz é analisar o estado atual. Ponto. Então isso, os dois pontos, coach e consultoria, têm de similar. Quando você vai analisar o estado atual e o presente, o consultor também pergunta para a empresa, para o empresário, aonde ele quer chegar. Então qual é o futuro desejado? E nós, quando estamos fazendo o um processo de coach, analisamos o estado atual e também levantamos qual é o estado desejado aonde o Coutinho quer chegar é igual aquele que citou lá atrás que queria menos 10 quilos esse é o estado desejado menos 10 quilos essa é o que a gente chama de meta ou estado desejado não importa e aí o que vai acontecer aqui naturalmente quando a gente levanta este lado e visualiza aquele nós vamos trabalhar um caminho aqui a gente começa a entender a grande diferença entre um processo e outro. Primeiro, um consultor, ele vai dizer o que deve ser feito, ele vai dizer como deve ser feito e quando deve tudo ser feito. Então o que, é que um consultor vai fazer? Ele vai pegar o know-how dele, ele vai pegar a experiência dele e vai traçar junto ou não com o seu cliente de consultoria o que ele tem que fazer como ele tem que fazer e quando ele tem que fazer. Se o cliente de consultoria vai fazer ou não, isso aí é outra história, e aqui entre nós, consultores, olha para mim, a gente sabe que eles não fazem. A gente sabe que eles simplesmente contratam, querem, trazem aquilo, sabe-se lá por quê, mas que uma boa parte, para não dizer, a maioria simplesmente não vai fazer o que precisa ser feito, como precisa ser feito, e quando precisa ser feito e por que que ele não vai fazer isso não é porque é uma questão processual ele não vai fazer isso por aspectos comportamentais e é aí onde entra a metodologia de coaching para ajudar você consultor conseguir facilitar um processo de mudança dentro de uma organização uma organização uma empresa não importa o tamanho ou porte ela não desenvolve por aspectos comportamentais daqueles que lá estão ela não desenvolve porque o CNPJ não quer desenvolver. Ela não desenvolve porque a razão social não quer desenvolver. Ela não desenvolve porque dentro desse negócio existem pessoas e essas pessoas podem, por aspectos comportamentais, impedir que o processo de desenvolvimento e crescimento aconteça. E aí simplesmente contratam consultoria, gastam rios de dinheiro com consultoria. Não estou dizendo que a consultoria está errada, a consultoria faz um trabalho brilhante. Só que simplesmente não é executado, ou seja, não acontece o que, não acontece o como e não acontece o quando. É assim um processo de consultoria.